Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você que vai nos assistir pelo YouTube, não, né? a imagem fica melhor, mas você tem que se inscrever lá. Né? Da mesma forma, pode nos seguir pelo, pelo Twitter, né? pode nos acompanhar pelo Instagram. Instagram, agora nós estamos colocando filme lá. Colocando filmes, né? também no Instagram. Filminhos curtos. Né? mas com muito conteúdo. Se você já nos segue no Facebook, chama a tua turma aí, porque vem bomba, hein? Vamos comentar aí as coisas, as bobagens que estão acontecendo eh, nesse governo, né? e como é que a mídia dorme no ponto e não fala nada né? das coisas que estão acontecendo. Né? Não vai à origem dos fatos, então nós vamos comentar esses últimos uh, atos da presidência de ocupação, né, esse governo de ocupação, e dando né, a essência daquilo que está por trás desses atos. Porque nós já advertimos vocês, né, nenhuma palavra que proferida por esse governo de ocupação é dita sem um propósito. Tudo é diversionismo, entende? Para por trás do pano estarem fazendo o que estão fazendo, que é a entrega da soberania do país. Isso aí. Mas volte daqui a pouquinho, que chama tua turma aí, que daqui a pouco eu volto. O que temos aí na, nas manchetes? Uh, ao analisar-se as atitudes né, do super-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, Mister se faz ter em conta a quem ele serve. Pelos resultados de suas ações, a nação é que ele certamente não serve. Já falamos em detalhes sobre os estragos causados pela Lava Jato na economia e no emprego. É? Outro desserviço outro é? que ele presta à nação ao promover um estado permanente de insegurança jurídica. Há que lembrar sempre é? que Moro chegou ao ministério mais importante do Executivo, não por notório conhecimento jurídico, e capacidade de articulação política, mas sim por prêmio. Prêmio por ter tirado da disputa eleitoral de 2018 o candidato que tinha a preferência dos eleitores e ter ajudado a consolidar a farsa eleitoral. A CPI da, da fake news, do Congresso, né, instituída para investigar o processo eleitoral fraudulento, segundo sua relatora, Deputada Joyce S. Atzelman, não só constatou o uso indivíduo das redes na internet, o envolvimento de empresas nas eleições e abuso do poder econômico, né? como acrescentou que a manipulação das redes continua agora mesmo e com dinheiro público. Ou seja, né? lá nas próprias instituições do governo, gente assalariada e com bom salário, manipulando as redes. Aqui que lembrar também, e sempre, que Moro iniciou a Lava Jato orientado e municiado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e em contato estreito com o organismo de inteligência da Casa Branca, né? a NSA, a CIA e outros. Assim também, o tal pacote anticrime né, é uma cópia de apostilas estadunidenses. Ele quer que aqui fique igual lá. Choca, no entanto, né, com a realidade brasileira. E o pacote teve que ser refeito nas comissões especializadas né, do legislativo. Felizmente, prevaleceu o bom senso. Parece, né? mas não é tanto assim, mas parece. E algumas das aberrações propostas por Moro foram derrubadas. Como exemplo, a exclusão de ilicitude a assassinatos cometidos pelas forças policiais. Outra, né? pena menor para real confesso. E também aquela de condenar e prender em segunda instância. Né? Veja a, a utilização insidiosa pela mídia né? desses fatos, né? da atuação política do Poder Judiciário. Né? Num passado recente, a Procuradoria Geral né, iniciou um processo apelidado pela mídia de quadrilhão, envolvendo Lula, Dilma, Palocci, Manteiga e Vacari. Uma denúncia séria, caramba, envolvendo dois presidentes da República e importantes Quais ministérios? Antes de qualquer investigação, veja, toda denúncia tem que ser apurada, não é? Pois antes de qualquer investigação que provasse culpa, a mídia propiciou um verdadeiro linchamento aos personagens como se comprovados e julgados os fatos já estivessem. É a presunção da culpa, né? violando o prefeito, constitucional da presunção da inocência. É o Estado que tem que provar a culpa. Né? Aqui nós estamos lutando né, para provar a inocência, que é um absurdo jurídico, uma aberração. Por dias e dias, notícias e comentários sobre os crimes, né, entre aspas, não investigados, viralizaram nas redes as mentiras, que pareciam postadas pelos cibermilicianos e né, regiamente pagos para manipular as redes sociais. Dissemina-se, com isso, né, a certeza de que todos são ladrões. A vagorosidade, né, a lentidão da justiça, corrobora para que os fatos mentirosos viralizem nas redes. O serviço já foi prestado. Demonizados e desacreditados os líderes políticos que defendem um projeto desenvolvimentista. Qualquer ideia contrária ao pensamento único imposto pelo capital financeiro é imediatamente desqualificada e seus autores demonizados. Que democracia é essa? Essa denúncia contra o Lula... Dilma e outros, né? foi apresentada, veja bem, em 5 de setembro de 2017. Veja absurdo, né? Só no dia 4 de dezembro deste ano aqui, de 2019, a Justiça Federal, do Distrito Federal, lavrou sentença inocentando os réus e revelando a inconsistência das acusações e a evidente intenção política do procurador que abriu o processo. A sentença saiu em uma pequena notícia em página interna e foi absolutamente ignorada pelos noticiários das televisões. Com isso, a imagem que fica é de que realmente a uma quadrilha de ladrões em torno de uma figura emblemática como o presidente Lula. Essa técnica né, foi amplamente utilizada pelos fascistas na Itália, né, Itália de Mussolini, logo copiada pelos nazistas da Alemanha, né, Alemanha de Hitler, e desde sempre tem sido utilizada pelos governos dos Estados Unidos para justificar tanto suas políticas internas quanto as políticas externas. É para citar um só exemplo, para não cansar vocês, né? a invasão do Iraque, né? fundada numa mentira e na demonização do líder de um processo revolucionário. É, é, é assim que eles atuam. É, assim que eles... é fácil deduzir né? que, após ignorar a absolução dos acusados, a mídia continuará a considerá-los culpados e buscará outros argumentos não constantes nesse processo. Aliás, já estão fazendo, né? já estão fazendo. Se vocês prestarem atenção, os jornais de hoje né, dedicam grandes espaços para reavivar a onda de linchamento agora em torno do processo aberto contra Lula por conta do sítio de Atibaia, que não é e nunca foi dele. Tudo isso só contribui para a maior insegurança jurídica né, e põe por terra né, os falsos argumentos de que o Brasil vai bem né, e que a economia se recupera. Não há no mundo economia ou democracia que se sustente sem insegurança jurídica. Só o caos. Diante de, dessa atmosfera de caos, a violência recrudesce. O ex-juiz Sérgio Moro né, quer impunidade para o policial militar que mata alguém isso em serviço. Na realidade, o que esse governo pretende é legalizar uma prática das mais comuns nas forças policiais. No Brasil, historicamente, desde 1500... Morre mais vítima da violência do Estado contra o povo né, do que soldados em quaisquer das guerras do imperialismo. Mas essas coisas... Né? só afloram quando algo demasiadamente chocante comove setores da população. Caso mais recente né, de Paraisópolis, aqui, favela, em que a PM entrou batendo e matando né, para dispersar jovens que se divertiam num baile funk e deixou um saldo de nove jovens mortos. Festa tradicional né, que reúne adolescentes e jovens Procedentes inclusive de outros bairros da cidade, né? invadida pela repressão armada, porque alguém se queixou de que faziam muito barulho. Oh, você já viu festa sem barulho? Outro dia aqui, o meu vizinho, né? aniversário de 18 anos do garoto aí, né? fizeram uma festa e as vizinhas chamaram a polícia. Por causa do barulho. E veja você, uma festa aqui, num bairro residencial, eles chamam a polícia. Mas, felizmente, a polícia não veio batendo e, e, e, e, e, e atirando, sabe por quê? Porque aqui é um bairro de classe média alta, <risos> aonde domina a população branca. A polícia veio delicadamente falar: olha. Vocês podem abaixar o volume da festa. Assim que funciona essas coisas. Esse massacre do Paraisópolis, hoje, nove, nove jovens, chocou tanto que a mídia teve que dar conhecimento. E o governo teve que tomar providência. Tudo, no entanto, pelo menos por parte do governo, apenas cosméticos. Né? Aquilo né, que você passa na cara e depois você toma banho e sai. Atitude para inglês ver, uma vez que ninguém nem nas críticas, nem nas atitudes né, vai ao cerne do problema. E é que essas forças policiais foram treinadas, foram criadas, treinadas e armadas precisamente para matar. Matar quem? Ora quem? Nosso jovem. O futuro do país. Manchete dos jornais. Dória. O João Doria, governador de São Paulo, afastou 32 PNs do 16º Batalhão, situado exatamente na região em que está Paraisópolis, né? a segunda maior favela da capital de São Paulo, na Zona Sul, só perdendo para a outra favela da Zona Leste, né? que é mais antiga. Né? Esses policiais militares afastados, eles ficam em tarefas administrativas enquanto se apuram os fatos. Ou seja, dizer que eles foram afastados é uma mentirinha, né? E afastado é seis pontos e ser preso por serem atacinos. A verdade é que nada vai mudar enquanto não mudar a essência da polícia militar que foi criada e educada precisamente para bater e matar seu próprio povo. Manter a ordem necessária para preservar o status quo de privilégio das minorias. Basta existir um treinamento desses militares. Outro dia estava circulando nas redes aí o treinamento da polícia militar do Belém do Pará. Né? Eles ficam marchando e gritando tem que estrangular, vamos pegar, vamos pegar e entende isso é uma loucura o que eles aprendem né é que qualquer manifestação popular contra as elites governantes é coisa de comunista de terrorista né que devem ser combatidos é pura ficção né porque vocês sabem que que perigo pode ter o comunismo nesse país isso já acabou faz tempo né se o indivíduo for preto ele é marginal né? é bandido pode matar e perguntar depois né? Quando, por excesso de violência, um PM é expulso da corporação, o que é que ele vai fazer? Vai fazer o que ele aprendeu, né? Que é bater e matar a serviço de interesses privados ou do narcotráfico. como segurança, né? No ambiente federal, foi criada uma força nacional com intenção de ter um reforço federal quando as forças estaduais não dão conta do recado. Mas não mudou nada. No Maranhão, dois indígenas foram recentemente executados por essa força, hoje sob o comando de quem? De Sérgio Moro, o super-ministro da justiça. No Rio de Janeiro, né, estado em que há mais de uma década se trava uma verdadeira guerra civil, todos os dias se somam dezenas de mortos civis assassinados pelas forças policiais. Veja como funciona. Em 13 de outubro de 2013, em Manguinhos, favela na zona oeste da cidade, um jovem desarmado, claro, Paulo Alberto Pinho de Menezes, encurralado num beco, foi executado por cinco policiais militares. O jovem tinha 18 anos. Depois de seis anos de incessante luta, a família conseguiu que a justiça condenasse os cinco policiais. Ou seja, por seis anos, os cinco assassinos continuaram suas práticas rotineiras de bater e matar a população pobre. Foram expulsos, não foram julgados, condenados e presos. Apenas foram expulsos. Um prato cheio para os milicianos, não é? O que é que eles vão fazer fora? Vão continuar. Voltando à cidade de São Paulo, aquele 16, 16º batalhão perto de Paraisópolis, entre janeiro e novembro deste ano, né, assassinou nada menos que 14 pessoas civis desarmadas E 31 funcionários foram afastados. Veja, eu, eu chamei de funcionários porque são servidores públicos, remunerados com o nosso dinheiro, constitucionalmente armados para proteger a cidadania. O 28º Batalhão de Polícia Militar, em Guaianazes, na zona leste da capital paulista, de janeiro a novembro, 11 meses, foram assassinados. 17 pessoas! Num dos bailes funk a, a, dessa região aí, os tiros com bala de borracha deixou uma pessoa cega. Mas quem paga isso? Quem custa a cegueira de um diálogo? Esses dados foram fornecidos à imprensa pela ouvidoria da Polícia do Estado. O recorde em número de assassinatos? 27 mortos em 11 meses, desde a vez. Ficou com o batalhão oficial de Santos, principal porto do país e o balneário, onde todo mundo vai para a praia. No Estado, né, o número de mortos pelo Estado sobe para 711. É, gente. Não se trata de números, os mortos são gente, gente, gente como a gente, jovens, a maioria juventude, entre 15 e 21 anos, a maioria negros e todos moradores dos bairros periféricos. Caramba, isso exige, requer muita reflexão. Temos que buscar é, e, e, se existem as forças armadas por eles. Né? A, a polícia nacional também armada. Por que botar arma na mão das polícias estaduais? A polícia tem que ser civil para guardar a propriedade civil e, e guardar a vida da cidadania. O papel da polícia de uma cidade né, não é dar tiros, é proteger o, o, os bens públicos e proteger a cidadania, né? investigar cientificamente os delitos e crimes praticados contra a pessoa ou contra os bens materiais públicos ou privados, né? para poder é, julgar e condenar. Esse é o papel do Estado, tem que pro, investigar para poder provar a culpa de um réu. Quando vão ser revistos os currículos das escolas de formação para as polícias militares? Esta é uma pergunta. O que ensina esses currículos? O pior, minha gente, é que militares formados com essa mentalidade de, de capitães de mato, né? aqueles que eram armados pelos donos da terra para caçar e matar os escravos fugitivos, estão assumindo a direção e a orientação pedagógica e curricular de centenas de escolas de primeiro grau por esse Brasil afora. É mais que urgente interferir nos currículos das escolas militares, principalmente das escolas públicas militarizadas. Não admito, né, não dá para eu aceitar né, que você queira isso para seu filho? Quer que ele seja um matador de aluguel? Não se esqueça que o filho do seu vizinho poderá achar que você fez cara feia para ele né? e usar a violência que prendeu na escola dirigida por um militar e matar você. Né? E depois, assim, simplesmente, ele vai se gabar perante a turma. Né? Olha aí, eu dei um teco nele. Gente, só o amor, só o amor salva a nossa juventude.